A aeronáutica faz operação militar jamais vista no Brasil e atinge feito histórico. A Força Aérea Brasileira fez história no dia 24 de janeiro de 2023 ao fazer uma operação militar até então inédita com aeronaves militares no Brasil, foi a primeira vez que a aeronáutica fez de forma real um lançamento múltiplo de suprimentos, o lançamento foi necessário para enviar suprimentos médicos e alimentos de ajuda humanitária às comunidades indígenas na região e à Anomami, ainda no mundo militar, fuzileiros reforçarão segurança em Santos, a ordem do comandante da marinha foi emitida na segunda-feira. Uma publicação do Gospel Prime chamou muito a minha atenção e eu resolvi separar ela para você. Diz assim a publicação do Gospel Prime: Marinha dos Estados Unidos cobre pintura de Jesus Cristo para não ofender formandos. Grupo acusa pintura de insinuar que, abre aspas, Jesus Cristo é a única solução. Fecha aspas. E pede sua remoção da sala da Academia da Marinha. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião sobre essa publicação. Eu sinceramente fiquei muito surpreso em saber que um grupo resolveu pedir para que a pintura fosse tirada da sala da Academia da Marinha dos Estados Unidos. Se puder e não for te comprometer em nada, deixe o seu comentário.